a próxima dica reciprocidade então comece a observar durante esse processo que você está fazendo aí para para recuperar o relacionamento para melhorar esse relacionamento se está existindo reciprocidade reciprocidade é uma espécie de um term... Vai ser uma espécie de um termômetro para você ver se aquilo que você está fazendo está dando certo então observe isso seja recíproco e Cobre um pouco, cobre de uma maneira amena a reciprocidade. Faça um jantar em casa, por exemplo, e chame essas pessoas, faça uma reunião para que as pessoas estejam juntas. Né? Tem pessoas que, às vezes, hoje, dentro de uma casa, o pai não vê a filha, a filha não vê o pai, e assim por diante, é só através de mensagem pelo WhatsApp. Cadê aquele em contato, aquele abraço, aquele beijo? Ah, então, comece a cuidar da reciprocidade, mas faça coisas para que essa reciprocidade possa acontecer. Vá lá sentar do lado dele, bater um papo, mas fale de coisas que interessam a ele, não a você. E não vá lá corrigir, não vá lá é, é, descer o pau, né? Óbvio que não vai aceitar coisas erradas, mas você pode conversar de uma maneira mais agradável, uma maneira com empatia, para que essa pessoa possa é, perceber que você está se doando, que está existindo amor. Aonde existe amor, qualquer um vai, porque aquilo traz, esquenta o coração, esquenta o corpo. Você vai viver diferente e a outra pessoa vai viver diferente também. Legal? Então, cuide disso. Faça com que ele possa ser recíproco a você. Grande abraço e até o último próximo vídeo.